Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje estou aqui para trazer um tutorial. Aqui que alguns alunos me pediram para fazer mais alguns fundos de pregação, né? Então eu criei esse aqui em Lá menor, tá? É uma, um, um fundo mais de reflexão, né? mais sentimental, tá? É, e eu vou estar tá passando para vocês aqui agora, ok? Então vou tocar aqui um pouco, né? São duas partes dele, tá bom? E aí você depois pode é, ficar variando. Vamos lá? Ah tá, e antes de eu ir, né, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Ah, mas por que ativar o sininho? Porque senão você não recebe as notificações do canal, ok? Vamos lá então, ó. Então, aqui, essa é a ideia tá? que eu vou estar passando para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, que são duas partes, né? A primeira parte, Lá menor, ok? Aí, depois, é, Sol, tá? É, na verdade, isso aqui dá um Lá menor com baixo em Sol, né? Ok? Depois, Fá maior e Ré menor. Tá? Depois eu vou falar da segunda parte. Na primeira parte, você pode fazer o baixo oitavado ou você pode fazer tônica e quinta, ok? E aí a frase vai se repetir durante os três primeiros acordes, que vai ser aqui. Ó. É, lá, Mi, Ré, Dó. Ok? Quando for para o próximo, você repete a mesma frase. Ó. Lá Mi Ré. Dó. Quando for pro Fá, também é a mesma coisa. Ó. Lá, Mi, Ré, Dó. Ok? E agora pro Ré menor vai entrar aqui. Ó. Ré, Mi. Quando chegar no Fá, você vai fazer aqui. ó. Tá vendo? Lá e Fá junto. E depois Ré e Lá junto. Tá? Vai ficar aqui. Ó. Tá, ó Ok Agora a gente vai pro Sol Baixo em Sol, né Tá, vou tentar até segurar as notas para vocês poderem ver aqui, ó Agora vamos pro Fá Beleza Agora vamos para o Ré menor vão perceber que esse timbre que eu estou usando aqui é um piano elétrico, tá? Mais um pad. O que é pad? O pessoal sempre me pergunta, né? Ah, mas o que é pad? Pad é um outro timbre, tá? Algumas pessoas usam pianos e strings, né? Eu uso pad, tá bom? Então, isso aqui é um pad, tá? E com esse pad, junto, você vai tocar ele junto com o piano. Então, o piano elétrico mais o pad, ó. Estão vendo? Pad que vai dar esse som aqui de fundo aqui, ok? Então, pego a primeira parte, tá? A gente vai para a segunda parte. Como que vai ser a segunda parte? A segunda parte é Fá, Sol, Lá menor, ok? Aí de novo, Fá, Sol, Lá menor, ok? Só isso, tá? Como que vai ficar a frase aqui, ó? Você pode fazer o baixo oitavado ou tônica e quinta, né? Então, ó, mi é dó, mi.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 E aí agora a segunda vez, da tá? segunda parte vai ser. Aí ó. Beleza. Ó, vamos de novo, ó. Beleza. Agora outra vez. E aí, o que, que eu fiz aqui nesse intervalo que deu? Fiz assim, né? Isso aqui é um Lá menor com nona, tá vendo? Então, eu fiz, ó. Caiu o Mi aqui, eu entro lá junto aqui e já começa a subir o acorde, ó. É essa a ideia, tá, ó? Beleza? Na segunda, a mesma coisa, ó. Aí eu volto para o início. Ok? Vocês viram que é bem tranquilo de fazer, né? É, para aqueles que, que querem arriscar um pouco mais, talvez você pode jogar até um Lá maior aqui no final, né? Fazer assim, ó. primeira lá menor tá vendo E aí a segunda acabar em lá maior ó. entendeu aí depois você cai no lá menor tá isso aqui é só um, um toquezinho que você pode fazer aí né para dar uma incrementada mais, para também não ficar só a mesma coisa tá bom mas essa aqui é uma ideia em lá menor tá que eu criei essa semana aí, a pedido de alunos, né, é, eu tô, claro, postando esse vídeo é, antecipado dentro dos grupos VIP, tá, de alunos, e hoje aqui no canal do YouTube, tá bom, gente? Bom, é, não esqueçam, tá, de olhar aí na descrição, tá, tem um link do meu curso, tem um link de outros cursos que eu recomendo também, tá bom? Então, se você quiser aprender a tocar teclado, dá uma olhada aí na descrição, tá bom? E não esquece aí, no novamente, te peço que você deixe seu like, se inscreva, principalmente, tá, gente? Tenho visto que muitos de vocês assistem e não se inscrevem, tá bom? Então, assim, escreve aí no canal para ajudar, tá bom? E deixe seu comentário aí embaixo, tá? Eu ainda tô com a música da Gabriela Gomes para gravar, não esqueci. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá? Deus abençoe. Tchau!